Fala galera Descomplica, tudo certinho com vocês? Eu sou Carolina Matucci, monitora de biologia do Descomplica e esse que é de desenho traz um resumo sobre divisão celular, um assunto muito importante em biologia. Na divisão celular vamos falar de mitose e meiose. Preste atenção nos eventos que ocorrem em cada fase. Mas antes de começarmos, eu deixei um link do mapa mental completo aqui na descrição para você baixar e estudar onde e quando quiser. Agora vamos desenhar? Mitose e meiose correspondem a processos de divisão celular. Antes de falarmos sobre esses processos, precisamos lembrar da etapa que as antecede, a intérfase. A intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo ela se divide em fase G1, em que a célula executa as funções normais, fase S, em que ocorre a duplicação da cromotina, síntese de DNA, e é nessa fase que a célula fala, está na hora de se dividir. E por fim, a fase G2, que ocorre os retoques finais para a divisão celular, ou seja, aumenta a produção de ATP, energia. Após a intérfase, ocorre a mitose ou meiose. Vamos começar pela mitose. Ela é uma divisão que toda célula faz corresponde a um processo em que uma célula se divide em duas novas células idênticas, sendo um processo equacional, que mantém a quantidade de cromossomos constante. A mitose está presente na regeneração dos tecidos, um machucado, por exemplo, na reprodução assexuada, no câncer. As faces da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, ocorre fragmentação da carioteca, duplicação do centríolo, o nucleolo desaparece e o cromossomo se condensa. Na metáfase, os cromossomos ficam bem condensados. Lembre-se, essa fase é o melhor momento para observar os cromossomos, e ocorre a formação da placa equatorial. Na anáfase, há separação das cromátides irmãs graças ao encurtamento das fibras do fuso. Por fim, na telófase, os cromossomos se descondensam, o nucleolo reaparece, a carioteca se reconstrói e ocorre a citocinese, que é a fragmentação do citoplasma em dois, gerando duas novas células. Quer uma dica? Então lembre-se, tudo o que ocorre na prófase vai ocorrer ao contrário na telófase. Falando agora em meiose, a meiose é o processo da formação de gametas e esporos. Ela é dividida em duas fases, meiose 1 e meiose 2. Vale lembrar que a meiose 1 é um processo reducional. Uma célula diploide se divide em duas células haploides, reduzindo o número de cromossomos. E a meiose 2 é um processo equacional, em que duas células haploides se dividem em duas novas células e formam quatro células com 23 cromossomos. A meiose 1 é reducional e consiste em prófase, metáfase, anáfase e telófase 1. Na prófase 1, ocorre a formação do centrosomo, os cromossomos começam a se condensar, a carioteca e o nucleolo desaparecem e ocorre a sinapse, que é o pareamento dos cromossomos. Na sinapse, ocorre o crossing-over, evento que acontece a troca de material genético entre os cromossomos, gerando variabilidade genética. Na metáfase 1, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Isso gera diminuição de cromossomos da célula mãe, na hora da separação da anáfase e maior grau de condensação dos cromossomos. Na anáfase I, ocorre a separação dos cromossomos homólogos e, por fim, na telófase I, ocorre o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. O cromossomo se descondensa e há a citocinese. Após a meiose I, ocorre a intercinese, que é o intervalo entre a meiose I e a meiose II. Vale lembrar que, na intercinese, não ocorre síntese de DNA. A síntese só é feita na intérfase, antes da meiose 1. Os processos da meiose 2, que é equacional, consistem em prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. A prófase 2 é igual à prófase da mitose. Lembre-se, o processo de crossing over só ocorre na prófase 1. Na metáfase 2, ocorre a formação da placa equatorial. Na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs. Diferente da meiose 1, em que na anáfase 1, são os cromossomos homólogos que se separam. E, às vezes, a separação ocorre de maneira errada e o cromossomo é puxado sem se dividir para o mesmo polo, formando gametas com maior ou menor quantidade de cromossomos, o que pode gerar síndromes, como a síndrome de Down. Por fim, ocorre a telófase 2, que ocorre igual à telófase da mitose. Para finalizar, diferenciar a mitose da meiose 2 é muito simples. Enquanto na mitose o número de cromossomos é igual ao número da célula mãe, na meiose 2, as células terão metade do número de cromossomos da célula mãe. Entendeu tudo? Então não esquece de deixar nos comentários quais assuntos você gostaria de ver por aqui. Lembrando que o mapa mental completo você encontra no link que está na descrição. Quer ter acesso a mais conteúdos como esse? A um cronograma personalizado de estudos e uma plataforma cheinha de exercícios? Já corre e aproveita que também deixamos na descrição o link com um super desconto para assinar o Descomplica. Ah, não sai desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Até o próximo vídeo!